No programa de hoje, vamos conversar com Milena Prado, economista do Dieese, baseada no escritório de Recife, em Pernambuco. Quero discutir com Milena a visão dela sobre a crise econômica e do emprego, a partir da perspectiva de quem vê a crise na região nordestina. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas,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 Boa tarde, Marcel. Nós, que, em nome do Diese, agradecemos a possibilidade de falar de questões que possam ser re relevantes né, para os trabalhadores e trabalhadoras é, envolvidos em questão. É. Pois é, Milena, você é uma economista mineira, né, ao, ao, ao que me consta, mas que vive há muitos anos no Recife. Então, eu queria ouvir um pouco da sua, da sua análise sobre as condições né, econômicas, geração de emprego, a crise, como isso atingiu o Nordeste do Brasil, particularmente Pernambuco, né, o Recife, na medida em que você atua no Diese né, e é uma observadora né, do, do, desses fenômenos que acontecem nessa região. Né? Então, é, por favor, fala um pouco sobre essa sua experiência como observadora, economista dessa região, atuando no movimento sindical. Em primeiro lugar, né? O que ocorre no Nordeste, o que ocorre em Pernambuco, não é diferente do que ocorre nas demais regiões do país. Entendendo, claro, que as questões regionais elas são importantes, preponderantes para a gente entender o contexto em que os trabalhadores e trabalhadoras desse país vivem. E quando a gente fala no Nordeste, nós sabemos que no Nordeste as questões que têm sido vivenciadas nesses últimos anos, né, com a crise que os países, que o país e os países internacionalmente têm vivido, é, tem afetado de maneira diferenciada os trabalhadores e trabalhadoras nordestinas. E com isso, claro, o movimento sindical que atua nessa dimensão. A gente entende que a região nordeste é uma região que, embora né, a, a, durante um período gerou é, de maneira fantástica, número de emprego, porque empreendeu-se uma dinâmica diferenciada né, de, nessa região, desde o que foi priorizado como política pública, né, política de Estado, como desenvolvimento regional. Então, isso criou um impacto significativo na região Nordeste. Então, foram gerados empregos, né, gerados trabalhos, né, gerados trabalhos de remunerações razoáveis, não foram só empregos de remuneração de dois a cinco salários mínimos, mas você também teve empregos diferenciados. Então isso nos últimos seis anos, sete anos, né, que a gente pode dizer, tem ocorrido, como ocorreu no Brasil como um todo, uma queda. né? A gente teve desindustrialização, a gente teve uma queda na dinâmica econômica que impactou significativamente na região nordeste. Em se tratando de Pernambuco, né, isso foi bastante significativo porque a gente tinha um polo industrial que se desenvolveu e acabou retraindo nesse período. né? E o um impacto forte também da construção civil, que era um setor que vinha crescendo muito aqui na região Nordeste. Bom, com isso, inevitavelmente, nós começamos a vivenciar elevadas taxas de desemprego, que eram desconhecidas até então houve uma precarização do trabalho porque você começou a ter uma informalização maior do que o que já se tinha nessa região, né? Porque o Nordeste é uma região que mesmo tendo gerado muitos empregos com carteira de trabalho assinada é uma região que sempre conviveu com uma elevada informalidade, né? É muito é muito típico, né? Dessa economia local, empregos que estão dentro da da, da conta do trabalho autônomo, do trabalhador por conta própria, e decorrente disso, claro, junto com isso, a desproteção social. Então, a gente tem uma queda no, no, no trabalho assalariado significativa e, paralelamente a isso, um aumento dessa informalidade, né? que agora, nesse período de pandemia, se revela ainda de maneira mais trágica, porque até, a mes até mesmo aquela alternativa do trabalhador por conta própria, ele fica comprometido no momento em que a economia não possibilita circulação, não possibilita aglomeração, que é o que caracteriza a economia informal. né É uma economia que sempre é movida da aglomeração. Se a gente for falar, por exemplo, daqueles pontos de trabalho que, que convivem na rua, ao lado do comércio formal, ao lado do setor de serviços formalizado. Então, são aqueles pequenos serviços, aquelas pequenas atividades né, que são realizadas por trabalhadores que se deslocam de um ponto para o outro e, portanto, procuram pontos de maior aglomeração, isso é, se revelou de maneira mais trágica ainda, porque essas pessoas não estão podendo realizar essas atividades. Então, a gente tem, nesse momento, uma gama de, de pessoas né, in, in, assim, inseridas num contexto de muito drama, Sim. de muito drama de sobrevivência de suas próprias vidas e de suas famílias, né, conciliado, claro, aos problemas gerados pelas questões de saúde. Uhum. Então, esse contexto é o que a gente é, observa na, na breve movimentação, no breve olhar, no breve retrato que a gente pode fazer do que significa isso para a classe trabalhadora do estado de Pernambuco e do Nordeste como um todo, porque Pernambuco como a Bahia, o estado do Ceará, são três estados que são muito a referência de se pensar a dinâmica econômica do Nordeste. Então isso se reflete hoje também na Bahia, como se reflete no Ceará, e as tentativas de você criar políticas né, pontuais para que possa é, minimamente não conter, mas criar alguma condição de sobrevida a esses trabalhadores e trabalhadoras locais. Perfeito. E um dos exemplos assim, de, da, da experiência econômica aí de Pernambuco e do Nordeste é o polo... O polo de confecções do Agreste, né? ali na região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. É, ali é uma região que viveu uma pujança, né? alguns anos atrás, 10 anos atrás, um pouco menos, né? como você estava falando, né? desse momento de geração de emprego e renda que, que se viveu no Brasil, mas em especial na região. É, inclusive, nessa época, essas grandes redes que a gente tem no varejo, né? nos shoppings, nessas né? grandes marcas... É, CIA, Riachuelo Renner, elas passaram a olhar a região né, também como um polo fornecedor de produtos para essas redes né? é um sinal da, da força econômica da região é, e, mas hoje, enfim a região também sofre, né? sofreu primeiro com a crise econômica agora também com a pandemia né? essa região do Agreste né? é, e, e todas essas dificuldades aí, a gente destaca que tem quando a gente fala sobre sustentabilidade, né? existe o um elemento econômico, o um elemento ambiental, mas sem dúvida alguma é preciso reforçar a questão do elemento humano, né? o trabalhador, né? a pessoa engajada numa cadeia produtiva que sofre todas as consequências desses ciclos econômicos. Né? Então, é, olhando para o Agreste, onde vocês do Diese, assim como a Repórter Brasil e outras organizações, mantemos projetos né, de formação, de mobilização. É, fala para a gente um pouco a sua experiência lá né, e, e, sobretudo, a relação que você tem criado com as mulheres costureiras do Agreste Pernambucano. É bem, é bem interessante esse ponto, Marcelo. Né? Porque o polo de confecções é uma referência nacional para a gente pensar a questão da geração do trabalho, da renda e do envolvimento de uma... De uma possibilidade de dinamismo econômico na região significativo. Porque os as três, aliás, as três cidades, os três municípios, né, que que basicamente deram origem a essa formação de um polo de confecções no Agreste, são os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz. É claro que o polo de confecção tem esses três municípios como referência, mas envolve mais cerca de 54 municípios que hoje conformam essa, essa região dinâmica no que diz respeito à produção da moda, das confecções. Uhum. E essa região ela tem uma particularidade é, interessante, porque ela é formada ela, a, a constituição da produção, da atividade produtiva da confecção no polo, ela se dá na base de um trabalho domiciliar e familiar, então ela é uma produção que envolve né, a mão de obra que advém das famílias em seus domicílios ou quando não, famílias que se juntam né, em outros locais e realizam um trabalho que dá a base da, do polo de confecção que é o trabalho faccionado. Né? que é esse trabalho particionado? É um trabalho que ele é dividido, ele é partido e realizado pelas pessoas é, criando uma, né, uma especialização que permite com que você contrate o trabalho de, de apenas é, fazer os bolsos da calça jeans ou o trabalho apenas do corte do jeans, o trabalho do corte da camiseria, o trabalho de, constru, de, de construção das malhas. Então, você faz um trabalho faccionado que permite você também aumentar essa produtividade e, por outro lado, tornar esse trabalho mais barato, né? Então, a dinâmica do polo de confecções de Pernambuco, agreste pernambucano, ele se dá a partir de um trabalho basicamente informal. A presença do trabalho formal, aquele com carteira assinada nas empresas, nas fábricas, ele é significativamente menor. A gente pode dizer que o tamanho da informalidade no polo de confecções chega a 70%, pouco mais ou pouco menos do que isso. O que a gente quer dizer que os outros, talvez 20% ou 30% do trabalho que é realizado nessa região, seja um trabalho formalizado, com carteira, o uhum. que significa com proteção social, com todos os direitos garantidos a despeito de toda a reforma trabalhista que nós vivemos de 2015, 2016 para cá. Mas essa, ainda com essa reforma, a gente entende que o trabalho com carteira assinada é aquele que dá alguns direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, num processo de, de, de crescimento da dinâmica né, no polo de confecções, é claro que cresce junto o trabalho formalizado e o trabalho informalizado. Mas há, nessa esteira do crescimento, ainda uma presença muito forte, a existência ainda muito forte de unidades de produção conhecidas como as facções, que muitas vezes representam um desafio para a proteção social e para a garantia dos direitos trabalh... trabalhistas das pessoas que se envolvem nessa atividade produtiva. Uhum. Então você tem um, um contingente imenso de trabalhadores né, e que em sua maioria são mulheres, porque nós sabemos que a mulher ela tem um papel importante no desenvolvimento da confecção na região, porque é uma atividade de costurar, ela é tipicamente feminina, ela é desenvolvida muito no ambiente no âmbito da pequena, da microempresa familiar, e isso é um elemento de, de sustentação do dinamismo no polo então, essa habilidade feminina coloca as mulheres, em sua maioria, uhum. na presença desse trabalho né, é, produtivo que é exercido no polo de confecção. Com isso, eu estou querendo dizer que essas mulheres, em sua maioria, vivem na informalidade. Uhum. Porque com essa atividade tipicamente feminina realizada no domicílio, as mulheres são contratadas pelas facções e realizam esse trabalho domiciliarmente, então, nas suas salas, elas vão conviver com montanhas de tecidos tingidos, que é o jeans, elas vão conviver com peças de tecidos da malharia e outros que soltam pelos, que soltam fiozinhos, que criam uma nuvem né, de, de micro-organismos é, micro na, na, nos domicílios dessas mulheres e que causam doenças respiratórias, né, uhum, doenças então. pulmonares não só nelas, como nos filhos e nas suas famílias. Né? Isso é comum, a gente pode ver isso por documentários que são realizados, por estudos né, de saúde do trabalho que também são realizados por determinadas organizações na região. E com isso o que é que acontece? Essa informalidade ela convive também com uma geração de doença nessas famílias, de adoecimento do trabalho. Uhum. E quando a gente olha esse dinamismo, mesmo quando ele empreende né, um maior número de, de mulheres envolvidas na produção, ele sempre traz consigo um outro lado, que é o da desproteção social. Então, essas mulheres, em sua maioria, levarão muito tempo para poder algum dia sair da atividade produtiva, o né, que significa que elas certamente que a gente chamaria de uma aposentadoria, que provavelmente elas não terão, acontecerá lá pelos 70, 80 anos de idade, que é onde elas ainda permanecem na máquina de costura. Isso é muito visível com algumas mulheres que fazem parte do nosso projeto, que envolve nossas organizações, o trabalho que a gente desenvolve do Vozes da Moda na região, ele mostra que você tem mulheres de 75, 80 anos ainda na máquina da costura uhum. é, tentando manter a subsistência de suas famílias, né? Porque, em geral, elas são as únicas também no domicílio, né? É muito comum que as mulheres é, que não tenham seus companheiros, que não tenham cônjuge também como, como, como aquele que compõe a renda familiar, elas acabam tendo que sustentar todo um grande núcleo familiar. Hum. Bom, o outro lado disso é pensar também que mesmo quando a gente olha o trabalho formalizado na região, é, em 2017, que é um dado mais recente que eu tenho né, de, de, de olhares sobre indicadores de renda de trabalho na região, a gente observa que em 2017, aí a gente está olhando um pouco o censo, que é o dado que a gente tem para poder olhar na região, o censo de 2010. Infelizmente, nós não temos pesquisas que sustentem olhares mais precisos na região, mas o censo indicava para a gente que a média do salário médio mensal no município de Caruaru, um dos mais importantes municípios do Polo de Confecção, era de 1,7 salários mínimos. Então, é uma renda média muito baixa. Quando você olha o município de Santa Cruz do Capibaribe, esse salário médio mensal cai para 1,5 salários. Então, se você for olhar para Toritama, ainda há uma outra queda em relação a essa, que é considerado uma renda média mensal. Né? Isso, nós estamos falando de trabalhadores assalariados. Então, quando você vai para o setor informal, a gente pensa o seguinte, não... A discussão é que quando você retira os impostos e etc, você pode elevar a renda. Nós sabemos que esse discurso ele é falacioso, ele é falso, ele não ele não se sustenta. Nós sabemos que quando vai para a informalidade, é, o preço pago pelas peças cai significativamente. Eu tenho um exemplo de uma costureira recente que relatou que é agora, nesse período de pandemia, né, como a gente está numa crise... Expressiva no polo, as mulheres estão no empobrecimento é, significativo, no empobrecimento de suas famílias, de suas vidas, incapazes, dependendo de cestas básicas doadas pelo poder público municipal e empresas outras que se dispõem a fazer esse tipo de política. Essas mulheres dizem que agora existe uma breve retomada das atividades, isso muito por conta da no final de ano que é um período né o um ciclo natalino mesmo na pandemia pode gerar algum dinamismo essas mulheres estavam sendo contratadas para fazer por exemplo uma saia jeans por dois reais uhum. por dois a três reais a peça né quando a gente sabe que essa peça ainda no primeiro mercado ela vai custar um pouco mais então ela tem que produzir o quê? para ela para que ela consiga fazer um salário mínimo uhum. né Quantas peças ela tem que produzir para chegar a essa renda? Então, esse é um trabalho árduo, ele é cansativo. Elas fazem serão, elas viram noite para produzir uma quantidade para gerar uma renda mínima para suas famílias. Então, a gente sabe que esse trabalho, mesmo a gente tendo os indicadores de uma região mais dinâmica e que agora, no final do ano, pode empreender alguma contratação a mais, tanto daquelas que viviam na informalidade como aquelas que vivem da, do trabalho formal, a gente percebe que isso não foi na medida de, de fato, constituir uma saída dessas pessoas da crise e da precarização que elas vivem na região. E que Não soluções que é vocês apontam, entender. Milena? Oi? Quais soluções vocês apontam né, para esse cenário ah, que você descreveu? Né? A gente entende, né, e acho que isso faz parte de todas as nossas organizações que se engajam no mundo do trabalho, da ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, da sustentação né, de que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam de fato garantidos com um trabalho humano, um trabalho decente, com, sua, com seus direitos legais constituídos, a gente percebe que para essa região da, do polo de confecção precisaria haver um envolvimento mais forte do poder público local, do poder estadual, do poder público estadual, das empresas que fazem o discurso né, de que empreendem o desenvolvimento sustentável, que estão voltados para uma moda sustentável, para um, um consumo consciente, né, para uma moda diferenciada, é preciso que essas empresas, de fato, com seus discursos, transformem em práticas ou em boas práticas, né, e aí, claro, é, em, com o apoio do poder público municipal e estadual, de trazer é, políticas que, de fato, devolvam aos trabalhadores um trabalho decente, onde se tem alguma proteção social, que não precisa necessariamente ser relacionado a um trabalho assalariado, que nós sabemos que esse, com essa última reestruturação, com a indústria 4.0 que domina né, o mundo nesse momento, sabemos que dificilmente vai voltar a ter um contingente né, de uhum. trabalho assalariado, com carteira, até porque a reforma trabalhista destituiu uma série de proteções do trabalho, mas que a gente possa pensar que essa informalidade ela não seja feita com total precariedade, né? que a gente pudesse talvez desenvolver relações contratuais entre as facções que contratam e as trabalhadoras informais, de um contrato que vigorasse minimamente alguma condição diferenciada do valor pago pela peça, da condição do trabalho, desse trabalho realizado, que seja em espaços que talvez você juntando o um número de trabalhadores, pensando no trabalho colaborativo, que você possa instituir locais de trabalho com melhor luminosidade, com melhor. É espaço no sentido de que o pó que é levantado dessas peças de, de roupas não atinja essas mulheres de maneira a levar o adoecimento respiratório, que você tenha bancos, mesas mais apropriadas e adequadas para elas produzirem. Ou seja, é possível a uhum. gente fazer, né, olhando para a perspectiva dos é, objetivos, do desenvolvimento sustentável, Pensar que isso só é possível se a gente considera que, nessa cadeia da produção, se considera a cadeia do trabalho, ou seja, as famílias, as pessoas envolvidas nesse trabalho. Que a gente possa gerar uma renda diferenciada né, a partir desse trabalho, ao invés de você é, produzir peças a baixos valores de custo das peças, é tentar equilibrar esse valor, que seja bom para as empresas, mas que também seja bom para aqueles e aquelas pessoas que vivem do seu trabalho. Claro. Então, é possível que a política pública tenha um papel fundamental de concertação com essas empresas, de diálogo local, de melhorar, por exemplo, a qualidade das feiras onde essas pessoas que vendem as suas produções de maneira autônoma, uhum. também tem uma condição de local de comercialização adequada. Né? Ah. Que você pense nessa cadeia, não só na hora que a peça começa a ser produzida, na hora que polui o rio com o tinto, né? com a, o tingimento do, do jeans, não só na hora que você privatiza a água para destinar para a cadeia da produção, para as lavanderias e etc., né, porque a população local passa às vezes até 30 dias sem ter água nas suas torneiras. Então, a gente precisa ter uma política pública que sustente, né, de fato, condições mais humanas uhum. da realização desse trabalho, mas também condições de vida mais humana dessas populações que geram essa riqueza no polo de confecção do Agreste pernambucano. Legal, Milena, muito obrigado pelo, pelo seu, pela sua análise, pelo seu depoimento dessa experiência real que você vive nessa região. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Marcel. Boa tarde. Já passou da hora.